Tudo bem? Então o vídeo de hoje é a continuação de um videozinho que eu tinha feito alguns dias atrás uh, Fiz um vídeo que eu vou deixar em algum lugar dessa tela aqui Se você quiser ver o vídeo esse que eu fiz antes de ver esse daqui Então você clica em algum lugar da tela, tá? Pra ver o vídeo que eu fiz primeiro Abrindo uma caixa com as comprinhas que chegaram essa semana lá dos Estados Unidos pra mim Eu fiz um unboxing, né? Eu abrindo a caixa depois de ter pegado a minha caixa lá nos Correios então se você quer saber os detalhes de me abrindo a caixa e tudo mais, então você assiste o vídeo antes ou depois, se você quiser também, de me ver fazendo o review detalhado de todos os produtinhos que chegaram pra mim nessa caixa dos Estados Unidos. Essa caixa aqui, deixa eu pegar pra você. Olha só, é muita coisa. Deixa eu ver se consegue ver direitinho ver é muita muita coisa que chegou. Então você senta aqui lá, vem vídeo de comprinhas. Então pessoal, eu não sei por onde que eu vou começar primeiro. Porque eu comprei roupas, eu comprei até calçada, comprei bastante maquiagem. Então eu acredito que o que vocês querem, querem ver primeiro é maquiagem, né? Então eu não sei se eu vou mostrar primeiro o que vocês querem ver ou se eu vou deixar o melhor por último. Porque a maquiagem sempre é a melhor das comprinhas, né? Então vamos ver. Não, mas hoje eu vou começar com maquiagem porque eu vou fazer um agradinho pra vocês e não vou matar vocês de curiosidade. Então vamos lá? Eu vou começar com os lip balms que eu comprei muitos, eu comprei uns mais de 10 eu acho porque agora tá chegando o inverno e eu sou apaixonada por lip balms, sim, de todas as cores, de todos os sabores. Eu acho que eles são além de fofos, muito usáveis. Eu uso o inverno inteiro, então eu gosto de ter vários pra não enjoar do sabor e ter sempre mais de um pra tá pegando, tá usando e eu acho sempre que a embalagem deles é muito bonitinha. Também. Então, vou começar aqui mostrando os lip balmes da EOS, tá? Esse daqui é uma nova versão do EOS, porque ele tem essas listrinhas. Todos os EOS até hoje, eles são só de uma corzinha e esse daqui tem, uma, tem um monte de listrinha. O sabor dele é Vanilla Mind e eu não tinha nenhum lip balm ainda desse, desse sabor, assim, de menta, que é mais refrescante, e eu ainda não abri as maquiagens pra mostrar para vocês como as embalagens são lindas porque eu também adoro embalagens então eu acho mais bonito mostrar dentro das embalagens. não é verdade? verdade. <risos> então tá não vou rolar muito, não vou falar muito sobre cada tudo senão vai ficar gigante. como falei, né, vocês já estão sentados me vendo porque esse vídeo vai ser um pouquinho louco. mas editando eu vou tentar deixar o menor possível para não ficar tão engraçado. e daí eu também comprei esse outro aqui que também é a nova versão. Também é de listrinha e eu já tenho esse sabor, mas eu não tenho o de listrinha. Como eu já falei num vídeo, eu queria muito ter muitos EOS, essas bolinhas que são muito fofas para deixar na minha penteadeira. Várias cores, né? Porque eles são lindos. E eles são muito baratinhos, eu paguei apenas 2 dólares com 97 lá nos Estados Unidos. Esse daqui esse daqui, todos os EOS custam mais ou menos 3 dólares lá nos Estados Unidos. E também eu comprei esse amarelinho aqui, sabor limão. E também... Cadê o laranjinha? Comprei a laranjinha. Que é de tangerina. E eu também comprei este combo aqui, que tava por 5 dólares, então cada um saiu por 2 dólares com 50. Que um é de... Deixa eu achar aqui os sabores. Um é de melancia e um é de passion fruit que eu não sei que produto é essa. esse mais clarinho é o passion fruit e o vermelhinho é o melancia muito amor essa embalagem né enfim o que mais que eu comprei de lip balm vamos achar aqui. então achei juntei todos que eles estavam meio espalhados aqui por essa caixa que é bem grandinha assim ó para não ficar um de cada vez que se vai se tornando meio cansativo eu comprei todos esses aqui, que é da Cherry Coulter, é uma loja lá dos Estados Unidos. E eles foram apenas um dolinho a cada um desses. Então deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Eu Olha só, eu comprei diversos sabores. É raspberry, que é esse daqui. Comprei de chocolate. Comprei de pêssego. Com sabores muito legais. Comprei de chiclete. Comprei também de melancia. Esse daqui é muito gostoso. Comprei de morango. E comprei... Esse daqui é o mais delicioso. Eu vou dar pra minha mãe porque foi o que ela mais gostou. Que é o de uva. Gente... Um da cada um desses lip balms aqui Vale super a pena Até verdade vontade pra gente, pra minha sogra, pra minha mãe Pra todo mundo, que <risos> já tenho bastante, né? Muito legais, eu gostei bastante Ainda mais por um dólar, né? Então agora vamos prosseguir aqui Vamos emendar nos lip balms os batons Então Vamos lá, pessoal Eu comprei alguns batons da NYX. Eu comprei estes Butter Gloss Que eles são, ó Comprei três cores, deixa eu achar, ó, Butter Gloss da NYX. E eu paguei 3 dólares cada um, e eu paguei 3 dólares em cada um destes aqui. O Butter Gloss, ele não é mate, não é aqueles batons mate, ele é um gloss mesmo, então eu vou passar aqui na minha mão pra demonstrar pra vocês mais ou menos. Essa cor aqui é linda e maravilhosa, pra passar em cima de um batom. Fica lindo, olha só. Eles são bem pigmentados, mas eles não são assim opacos e nem cobre toda a boca assim. É mais para passar em cima de um batom, já que, que você já tá usando, daí fica aquele efeito molhado lindo. Eles não são grudentos e tem um cheirinho bom. Adorei, eu não tinha nenhum desses. E eu também comprei o Soft Matte da NYX, que eles são bem famosos e eu ainda não tinha nenhumzinho. Então eu tô aqui com apenas um. E eu vou lá na minha penteira pegar os outros dois que eu não trouxe aqui pra gravar vídeo pra vocês. Espera só um pouquinho. Ai, achei. É esse que eu comprei, mas eu já ia esquecendo de falar o nome dos gloss, dos butter gloss da NYX que eu comprei. Porque depois vocês me perguntam, né? Eu tenho que ficar respondendo. Eu já vou deixar dito de aqui. Esse rostinho é que eu acabei de mostrar pra vocês na minha mão, ele se chama Tartalete à la Tipo, um nome francês, assim. E esse daqui é o Strawberry Perfect. E esse daqui, mais nudezinho, que acredito que deve ficar lindo em cima de um batom mais nude, é o Creme Brulee. Olha só. Pois é, gente. E aí, como eu tava falando, eu comprei também estes super famosinhos, que eu ainda não tinha... O Soft Matte Lip Cream da NYX. Comprei também três cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas três aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei, que é bem famoso, que eu já faz tempo que eu queria, que então eu não tinha comprado. É o Adisababá. Ele é aqueles batons, uh, gloss batons que ficam super matte na boca. Comprei também o Monte Carlo. São cores bem famosas. Eu tinha visto bastante na internet E eu comprei também esse lindo Do Copenhagen Que ele é um vinho Super fechado Assim pro inverno fica maravilhoso Tá? Então eu não vou mostrar Cada um aqui porque senão como eu falei esse vídeo fica muito Grande, então se vocês quiserem Que eu faça review desses batons, aqui vocês me peçam Que até lá no blog Se você também não, nunca visitou meu blog Você visita, tá? larissadobler.com.br mas se vocês quiserem que eu faça uma resenha por vídeo, tá? Vocês me pedem, tá? E esses glosses aqui, eles foram 5 dólares cada um. E aqui no Brasil custa aproximadamente uns 40 e poucos reais. Que eu já vi até no Mercado Livre sendo medido por 40 e poucos reais. eu paguei apenas 5 dólares cada um. Certo, então vamos ver o que mais tem de batom aqui. Claro, meu queridinho da vida que eu sempre tava querendo esse batom. Esse lindo aqui. Melted na cor Violet. Gente, vocês não conhecem? É o Melted da Too Faced na cor Violet, como eu já falei. Ele é um batom lindo e maravilhoso que eu ainda não usei, mas que eu já vi várias blogueiras lindas usando ele. E eu já tenho vários batons roxinhos, ele se tornou meu objeto de desejo e eu não vou fazer swatch tipo pra vocês. Só se vocês quiserem, daí vocês me pedem pra fazer que eu faço lá no blog ou faço um vídeo mostrando alguma coisa assim, tá? Que eu ainda não usei, não vou fazer sorte. Tá bom? Então eu acho que de batom e de lip balm era isso mesmo. Então agora eu vou pra qual parte? Pô, vamos mostrando aqui agora as coisas variadas. Tá bom? Vamos lá. Este lápis aqui da Urban Decay que eu sempre quis é o lindo do... Deixa eu achar aqui não... Perversion. Olha só, que embalagem linda da Urban Decay. Gente, esqueci quanto eu paguei. Se não me engano, foi uns 15 dólares, mais ou menos, que eu paguei este lápis, 15 a 20 dólares, tá? Deixa eu abrir ele aqui pra vocês, pra mostrar. Que no Brasil ele custa cento e poucos reais, se não me engano. É um dos lápis mais famosos pretos, eu tava louca pra experimentar pra dizer, é preto, preto e dura. E que é um dos lápis mais famosos mesmo, e um dos melhores lápis de olho que existe. Certo? Então, eu também comprei essa máscara pra óleo da Maybelline. Pra ver? Linda! Adorei essa cor, tô louca pra testar. E foi apenas 4 dólares essa máscara aqui. Não sei por quanto vai aqui no Brasil, mas como sempre, deve ser bem mais caro. Eu também comprei essa linda aqui da L'Oreal, a Double. Que eu também sempre tinha aqui de experimentar. E foi eu acho que 7 dólares essa daqui eu já vi vendendo por uns 40 reais, mais ou menos, essa máscara aqui no Brasil. Então, também tô super ansiosa pra testar ela. Agora, o que mais? Eu comprei também essa esponjinha aqui da Real Techniques e eu paguei 5 dólares nela. Foca, foca, foca. Foi 5 dólares. Eu não sou acostumada a usar esponjinhas pra me maquiar. Por isso que eu não peguei, não investi uma vez uma Beauty Blender. Mas se eu gostar dessa daqui e me emocionar com esponjinhas, eu compro uma Beauty Blender, né? Aquelas que são bem famosinhas e também é 15 dólares mais caro. Então primeiro eu resolvi comprar a primeira essa. Tá bom? Então agora o que mais? Vamos para os cílios. Cílios, pessoal, eu comprei esse daqui. Esse estojinho que foi 6 dólares. Olha só que legal. São cinco pares de cílios por 6 dólares e é de na cabelo natural, tá? Não é aquelas coisas sintéticas e pesadas que tu compra na farmácia por, sei lá, uns 8 reais. Aqui eu paguei mais ou menos 13 reais por cinco pares de cílios, então super valeu a pena. Tá bom? Então, aqui eu comprei mais um monte de cílio, ó. Um montão da Creme. Não sei se vocês estão conseguindo, ver deixar é mais longe da luz. do reflexo. Ó, é da Creme. E eu paguei um ou dois da linha Neste monte de cílio aqui. Que aqui no Brasil custa 18 reais, 20 reais. Nas farmácias que eu frequento, pelo menos. E é uma grandíssima diferença de preço. E depois, no final do vídeo, eu vou comparar com vocês. Se vocês sempre me perguntam sobre o frete. Sobre a tributação. E vocês vão ver que sobe, ó pouquíssima coisa, tá? Este valor fala apenas os produtos, mas você vê a pouquíssima coisa em reais que sobe com frete com a tributação, acaba valendo super a pena, mesmo assim. Tá? Então, o que mais? Ah, mais um cílio da creme. Assim, ah, agora vamos para os corretivos. Ah, não! Emendar cílios. Sacola Duo, que eu tava louquinha por uma. Eu vi no vídeo da linda, da Bianca Nudadj. Beijo, Bia! Uh, que é uma novidade da Du e ela é em bastãozinho. Então você pega um bastãozinho e aplica nos cílios. Porque eu também nunca me dei bem com ficar apertando a bisaguinha pra grudar nos cílios postiços. E sem falar na qualidade dessa cola, linda e maravilhosa, consegui no Brasil 50 e poucos reais sem ser com aplicadorzinho. Uh, sem aplicador custa 50 e poucos reais e eu paguei apenas 4 dólares nessa cola. Que linda e maravilhosa. Tô louca pra usar também, não aguento mais usar cola em bisnaga. Tô louca pra usar essa cola. E valeu super a pena também. Agora sim, vamos pros corretivos. Eu comprei este corretivo que eu tava dando pra testar também da Babyline. O Age Rewind, não sei falar, desculpa. <risos> meu super inglês. Tô louca pra testar ainda na vez também. E tcharatá, quem viu o meu primeiro vídeo, eu que é um eu mostrei tá Olha só, gente, uma paleta maravilhosa de corretivos profissionais da Kryolan. Olha, essa paleta aqui é de ficar de queixo, caído, com a diferença de preço que você paga que aqui no Brasil e você paga lá nos Estados Unidos. Essa paleta aqui é usada por profissionais, com certeza os produtos da Kryolan são os melhores para face. Eles têm uma cobertura excelente e esse corretivo aqui, essa paleta da Kryolan de corretivos Super Color, Derma Dermacolor, eles são famosos por cobrir até tatuagens, pessoal, acreditem. Que coisa incrível, né? Olha só, que paleta linda. E ela vem com 12 corretivos. Linda, linda, né? Bom, aqui no Brasil, ela custa, pasme, 500 reais. E lá nos Estados Unidos eu paguei 50 dólares, o que dá mais ou menos 130 reais. R$150,00, e mesmo com a tributação e mesmo com o frete, saiu por no máximo 180 reais Agora você compara... R$180,00, reais Agora você compara com o valor que eu consegui no Brasil. De R$500,00 a R$600,00. Pessoal, antigamente era ainda um pouco mais caro. Uma paleta de 12 corretivos profissionais. Já pensou? Bom, se vocês quiserem um review, eu até posso fazer pra vocês dela também, é só me pedir. Tá bom? Então, super satisfeita com essa Comprinho aqui também e eu acho que de maquiagem Era isso porque se tiver passado alguma coisa aqui daí eu me mato mas nada demais né então vamos agora pelos cosméticos Estou seguindo ainda na não tô seguindo então ainda na área dos cosméticos vamos lá pessoal eu comprei também esse... tcharam <risos> olha só eles são as máscaras 3 minute miracle da alce nas versões, as novas versões né? a color, a shine a smooth e a strong que eu peguei para testar Tô doida para testar cada uma delas e se vocês quiserem eu posso contar para vocês o que eu achei para que serve cada uma delas elas foram lançadas esse ano recente se não me engano então são novinhas em folha da Alce. Novidade e eu tô coisas pra testar. E como sempre, é aquele valor super barato, né, pessoal? Foi 10 dólares cada uma dessas aqui e aqui no Brasil. Como é novidade, você já espera que seja ainda mais caro do que 50, 60, 70 reais. Então é uns 70 reais, mais ou menos, que tá vendendo essas máscaras aqui da Alce. E eu paguei de 10 dólares. Então você imagina mesmo com frete. Mesmo com a debutação mesmo, assim, fica muito mais barato do que no Brasil, né? Sim, com certeza. Então, agora, vamos pra qual? Vamos comprar as roupas. É, praticamente o que tá restando né? Então, vou começar, eu acho, mostrando essa blusinha que eu tô usando aqui. Deixa eu largar a caixa ó. Essa blusinha aqui, ó, ah, é da Edo Postel, como vocês sabem, eu adoro essa marca, a malha é maravilhosa, as blusinhas são lindas e a qualidade do tecido é, sem comentários, é excelente. E principalmente elas são muito baratas, eu paguei nessa blusinha aqui, foi 6 dólares com 97, aproximadamente 6 dólares, 7 dólares. Gente, muitíssimo barato, já pensa, essa blusinha vendida aqui no Brasil por mais ou menos 60, 70 reais. Que eu já vi lá pelo Instagram de várias vendedoras vendendo, então ó, super baratinho. E roupas, basicamente foi nada postei. Eu comprei Prei também essa blusinha linda aqui, ó, ah, que tecido mais gostoso. Elas vestem muito bem, pessoal. Hello, Times Square, New York City. Muito legal, né? Muito bonitinha. E também eu comprei na Aero essa aqui, que é mais pra academia, uma coisa mais despojada assim. Se vocês conseguem ver no pano dela, ela é cheia de bolinhas. Essa é a marca da Aero, que é a Live Love Dream. E aqui na manguinha é o que tá escrito. Live Love Dream. Também comprei essa blusinha de manga comprida aqui mais pro inverno. Aí, meu postel, manga comprida e assim. Tá, e todas como eu tô mostrando foram nessa base de 5 a 12 dólares, mais ou menos. Acho que as de manga comprida foram uns 12 dólares. Essa daqui, é de manga curtinha, mas é um tecido diferente, ela foi 8 dólares. Lindinha. Essa daqui é o mesmo tecido que eu tô usando, foi também uns 6 dólares, mais ou menos. Olha essa aqui, é amor. Ela é também toda de tem que nem essa daqui que eu tô usando, muito fofa, e eu comprei também aqui, um moletomzinho aqui, ó, que também não é a Aero posteio, é a Live Love Dream, aquela marca fofucha lá, deixa eu mostrar ele pra vocês, um moletomzinho grossinho, muito gostoso, ó, Live Love, muito lindo. muito fofo, né? E foi uns 12 dólares, mais ou menos, esse daqui. 12, 14 dólares. E também também eu comprei foi essa outra blusinha aqui também, de manga curta, da Erika Eu comprei esse linchinho aqui, que estava na promoção lá por, acho que 3 dólares, ele é todo. Comprei essa saia de inverno aqui, também esse saia cininho. E ela é super grossinha, super gostosa de usar no inverno, acredito eu, porque eu ainda não usei. Né? E também essa outra saia. Ó <risos> oh, menina que gosta de saia, mas é que ela não tinha nenhuma saia de inverno ainda. E daí eu quis aproveitar e comprar essas duas aqui pro inverno. Né? E essas saias aqui, elas estavam na promoção também. Foram 8, 12 dólares apenas cada uma dessas. que no Brasil você não encontra por menos de 150, 120 reais. Uma saia com um bom tecido, uma saia de boa marca, né? E também eu comprei este vestidinho aqui da Aero. Que eu paguei apenas US 9 dólares. Essa lindezinha aqui. Super fofucha. Olha só. Né? Dá pra usar com meia calça, que no inverno ele é abertinho atrás. Super fofinho. Então, eu gostei bastante mesmo. E pra finalizar o vídeo de comprinhas... Tchararam! Essa é linda, <risos> gente, mas estão sonhadas botas Uggs, ainda mais neste modelinho aqui, a Bailey Bow, que aqui no Brasil custa mais ou menos 1.200 reais. E eu não tenho coragem de pagar 1.200 reais, né, então eu comprei essas botinhas aqui lá nos Estados Unidos, ó, Ugg, lindona. Né? e eu paguei mais ou menos, saiu por uns 400 reais, mas não é a coisa mais barata desse mundo, mas com certeza valeu muito a pena, né, olha só, pro inverno ela é perfeita, fofinha, macia, gostosa, confortável, o que eu prezo sempre é pela confortabilidade das coisas, dos calçados principalmente, então sei lá, tô muito feita então com certeza você somando assim todos os produtos que eu comprei, e dividindo a tributação e o frete por tudo isso, porque olha só quantas peças foram. Não deu tempo de eu contar quantas peças, mas foram muitas peças. Então, se você pega o valor do frete, se você pega o valor da tributação e divide, digamos, que tenha dado 50 produtos... Pessoal, isso dá o que? 5 reais a mais por cada produto? 50 reais a mais? Então, você pensa que é 8 reais a mais em cima de cada um desses produtos, que aqui você pagaria... Uh, três vezes mais caro, quatro vezes, duas vezes mais caro que seja, com certeza importar vencendo a saída para todos os meus gostos que eu sempre tive, gostos assim bastante caros. Então, com certeza foi uma maneira de eu achar de eu conseguir, né, comprar produtos que eu gosto, que eu acho bonito, de conseguir me vestir bem, eu acho, né? de conseguir me vestir bem, de conseguir as maquiagens que eu gosto, que foi uma saída que eu achei, então imagina que você pode, além de comprar pra si mesmo, ter um bom lucro em cima disso, pois foi como eu comecei no caso, eu comecei uh, importando pouquinha coisa pra mim e revendendo, então com o dinheiro, bom dinheirinho que eu fui ganhando, re, uh, importando e revendendo, eu consegui comprar ainda mais coisas pra mim e conseguir ter uma boa estabilidade financeira. Né? O que é muito importante, eu acredito. E ainda mais se você tá importando e com coisas que você gosta, coisas que você gosta de ver chegando e de, de mandar, de lidar com esse tipo de coisa. Eu sempre gostei, pelo menos. Né? Então, com certeza é um bom negócio importação. Olha, sou apaixonada por importar e ficar numa ansiedade de chegar as coisinhas e tal. É muito legal mesmo. Então, pessoal, como você já sabe, se você tem interesse em saber mais, se você quer aprender comigo, como que eu faço para pagar esses produtinhos tão mais baratos, como que eu fiz uh, por todo esse tempo para comprar e vender, tá tudo no videozinho que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu dou umas videoolinhas para você aprender, pra você saber, pra você já entrar nesse mundo tão maravilhoso que é o mundo da importação. Tá ok? E se você também gostou desse vídeo, você clica em gostei pra mim, o botãozinho que tá aqui embaixo, tá? Tem uma mãozinha fazendo assim, você clica ali se você tiver gostado do vídeo. E se você quer me acompanhar em todos os meus vídeos de comprinhas, de muitas mais coisas que eu faço, resenhando produtos que eu compro e tudo mais, você se inscreve no meu canal, tá bom? Então tá bom, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Um beijo, pessoal, e até a próxima.